Você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje é MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Ah! Antes ele era feio, hoje é MC. Depois de hoje você vai virar afinado, meu parceiro, não te vejo aqui. Por quê? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco. O Adel é demônio da Tasmânia, eu sou o demônio de São Paulo. Ah! Por isso eu falo, cê veio à toa Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão, que é o demônio da garoa, oh! verdade, tá ligado? Eu tenho habilidade Hoje é dia que o demônio da garoa transforma a em tempestade oh! Dentro de um copo d'água, porque oh. falar que você é feio te deixa tão triste que cê não responde, cê guarda umas mágoas. Oh. Meu parceiro, você só rima que é esterco. Humildade eu trago do berço. O demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Oh.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 então para de citar nome de terceiro mas quer se tá passado eu falo o dia inteiro falou que ia roubar hb20 do mano e cê se fudeu ele apareceu na sua frente você chorou e cremeu. mas virou parceiro e depois nós fez um som com 12 anos você me espancava eu te aplico com 12 anos você já era talarico <risos> É rica. chega pra ganhar hype depois vai chupar pica você tá ligado esse freestyle se aplica na moral meu mano eu sou sagaz Tá puto porque eu cante não quer ser mais o seu pai não quer ser meu pai tá ligado mano que agora você cai não quer ser meu pai paternidade não proceder mas com essa barriga quem tá grávido é você quem tá grávido eu o freestyle é bom agora cê não respondeu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 A tristeza, depois chegar no quarto Chora mais do que uma represa Já que você citou racionais Eu respondo que cê se fudeu Cito vem do meu sonho Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu Vai ser nós vai ser o rap Não é só você para de olhar pro seu umbigo, você sabe que cê vai morrer Fala que eu vou morrer na pobreza, tá suave eu vou te trocar Tem vários ricos que não tem com o que gastar, agradeço por levantar oh! Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro Frasezinha de Facebook, conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro tô te tô Hoje você tomou um pau, olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical oh! Hipócrita, cê só tá rimando Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando é. E a frase do Emicida? Oh. Que eu acabei de ouvir cê falando Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando uh. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão Na rima cê toma bala uh. Soa minha respiração, puxa o ar pro peito E eu solto rima na sua cara uh. Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma povo uh. Conta os versos, não esquece que é duas Senão vai passar vergonha de novo uh.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 Por que, que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia. Eu sempre fui o original, isso me tornou o rei dessa aldeia. Vai bem, vai perder e tá eleito. Eu era chacota, levantei dos mortos, seu eclipse é inflado vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando. Enquanto ninguém me rebaixar, eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia e você tá de uns anos e agora o reizinho tá chorando sentado no trono vendo a plebe chegando. Oh! Eu não tô chorando. Eu tô eleito. Eu tô na final. Mandando o um punchline te ensinando respeito. Oh! Desculpa, gordão. Você sabe que o verso anima. Até dei um soco em você, foi sem querer, mas te espanco ruim, mano. Oh! Tá ligado, pai? Que você é um Zé Mané. Você sabe que eu sou um bom jogador, você ramelou, e eu vou puxar seu pé. Oh! E poucas, sem frases de efeito, pode dar quanto soco você quiser, eu tô te espancando de outro jeito. Não, não. Nossa, não não, não, não, não, não. Tão gritando por porra nenhuma, isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito, que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Você eu sou tipo Anderson. Mas quebra minha canela na tua cara Uou! Rima antiga, tipo os as secas Quer dar selinho na Abs, depois não reclama Se a Lili te deixa careca Ei, Sabe muito bem meu mano, é seca parada Pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada Uou! Rima antiga não, rima de oportunista Se eu dar o selinho na Ab é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe eu sou artista Uou! você, mano, eu acabo num jeito bem técnico Porque você, parceiro, vai morrer de um jeito estético Pra oh. mim você só fala merda Seu crânio não eu uso com a colher Então só porque eu sou artista Eu posso trair minha mulher RAP ah. oh. oh. oh. oh. Quem ainda é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe Todo mundo que ia na EB dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam E meu parceiro, cê tá achando que é bar, Vê com o um antigo, mas bateu na trave Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa oh! Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na Hebe Se as Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Oh! Me pq, é meu egg AP, porque o que vale pra ela, otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale, parceiro, é. por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita? Se ela descer em outro mano, qual que é, mano? Tá castelando? Ué. Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra batalha de rima. O que, que você tem pra poder ficar falando da minha vida? Ah. Ele sempre fala Vida dos outros, cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava a cuzão, Você não é MC. Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. <risos>